E esse é um gravador de microfone E olha lá, ó a mamãe vai falar para a câmera Conta uma historinha então para o Dino gravar Era uma vez na Espanha Toro Ferdinando Toro Ferdinando Conta a historinha então Uma vez na Espanha Toro Ferdinando Agora vai lá ver na câmera a mamãe do outro, do outro lado. Olha lá do outro lado. Oi, pessoal, tudo bom? O assunto de hoje é o engatinhar. Por que, que engatinhar é tão importante para o desenvolvimento do bebê? Hoje em dia, muitas crianças têm pulado o ato de engatinhar. E muitas mães têm achado isso bom, que a criança acaba caminhando antes, mas na verdade dentro da evolução do bebê é importantíssimo que ele passe por essa fase, que ele tenha essa experiência do engatinhar. Mas por que é tão importante para o bebê? Porque o ato de engatinhar fortalece grupos musculares importantes, tanto para os braços, para o tronco, para as pernas. Também favorece o desenvolvimento cerebral, porque une tanto o lado direito do cérebro quanto o lado esquerdo. Então fortalece essas conexões neurais. E o bebê aprende a ter coordenação entre o lado direito e esquerdo coordenar movimentos conjuntos. Quando uma mão vai para frente, a perna vai para trás e a outra mão vai para frente é a coordenação dos movimentos, é quando o bebê tem o ato de engatinhar, experimenta isso que ele começa a treinar coordenação motora e a estimular a conexão dos neurônios entre os dois lados do cérebro. Outro benefício do engatinhar é para a cognição, para atenção e para o aprendizado. O bebê está aprendendo uma função nova. Outra coisa é que, para fazer o ato de engatinhar, ele precisa prestar atenção nos movimentos, porque ele ainda não sabe fazer a coordenação entre braço e perna, ou até entre o lado direito e o esquerdo. Então, isso é um aprendizado para ele. Obrigado. Posso comer? Tu não quer mais? Esse é o café. Não. Ó, o ato de engatinhar também faz com que o bebê faça novas conexões entre a visão e a coordenação motora. Então ele precisa olhar para realizar o movimento. Essa função também é muito importante, é a coordenação visomotora. Isso é importante depois na hora da escola, de fazer recorte, de escrever, e depois nas outras funções também motoras da criança também é muito importante para estimular a cognição, as percepções, a atenção. Outra coisa importante também, que muita gente não sabe, é que quando o bebê espalma a mãozinha no chão no ato de engatinhar, estimula toda a parte sensorial da palma da mão. Essa estimulação é a primeira função para estimular a motricidade fina. E a motricidade fina é essencial para o movimento de escrita. Então o ato de engatinhar estimula indiretamente a escrita futuramente. Pronto? Esse tem que ficar aqui. Mamãe quer isso. Esse é o celular. Pronto. Pronto. Pronto. O engatinhar também estimula a autonomia infantil e a autonomia é um ponto-chave dentro do desenvolvimento, tanto dos bebês quanto das crianças. O ato de engatinhar, sem a ajuda, traz liberdade para a criança. Também estimula a autoconfiança da criança, porque é um desafio para ela. Ela sabe sentar sozinha, ela sabe e agora o um novo desafio é o que Se locomover usando as pernas e os braços. Então trabalha a autonomia, a cognição, fortalecimento muscular e a autoconfiança da criança. Por fim, outro ponto muito importante é que o bebê aprende a acelerar e a desacelerar. Quando ele quer ir mais rápido, ele aumenta a movimentação e quando ele está chegando ao seu objetivo, ele lentifica. Esse também é outro ponto importantíssimo dentro do desenvolvimento cerebral, muscular e sensorial da criança. E como estimular então que o seu filho comece a engatinhar? Coloque objetos diferentes a distâncias diferentes dele. Comece a estimulá-lo a pegar, a alcançar esses objetos. Comece a colocar ele nessa posição também. Ele sentadinho, o próximo passo é colocar as mãos para frente. Colocando as mãos para frente, ele vai tentar o quê? Ir pra frente, a fazer esse balanceio com o corpo. Quando ele se sentir seguro, ele vai tomar a posição de gatas, que a gente chama. Que é as mãos e os pés no chão. A partir disso ele vai começar a se locomover, para pegar o que? O objeto que você colocou a uma distância dele. Uma coisa muito importante é não retirar esse objeto, porque a criança ela vai olhar para esse objeto e vai calcular a velocidade e a distância e a força que ela vai ter. Então deixe o objeto ali até que ela alcance esse objeto. Porque se o bebê não consegue alcançar esse objeto, ou se tu tira esse objeto dele antes dele chegar né, ao, ao final, que é o objeto, ele se frustra, ele vai começar a chorar, ele vai ficar irritado e vai desestimular o movimento. Então coloque objetos e deixe esses objetos até o bebê alcançá-lo. Isso é um estímulo importante para começar a engatinhar. Outro ponto que a gente precisa discutir é que muitas mães Uh, não dão importância a essa fase do engatinhar. Pensam que, que a criança caminhando rapidamente e mais precocemente é muito mais importante. Até algumas mães ficam comparando os filhos. O oh, meu filho andou mais cedo, o meu andou com 10 meses, o meu andou com ano e quatro isso não é importante para o desenvolvimento, o mais importante é que o bebê passe por todas as fases, que experimente todas as posições e não que caminhe antes. Se o bebê não engatinhar, tem algum problema? Na verdade não tem algum problema antes, mas ele não vai estar tá passando por uma fase importante de estimulação. Então lá na frente pode ser que ele tenha um pouquinho mais de dificuldade em coordenação motora na aula de educação física, tem alguma uma dificuldade a mais na hora da escrita, de começar a escrever, na hora de estimular motricidade fina. Não estou dizendo que ele vai ter essas alterações, mas pular essas partes do desenvolvimento vai ter alguma, alguma coisa lá na frente que possa ser com um pouquinho mais de dificuldade para essa criança aprender. Então é sempre bom que a criança passe e experimente por todas essas posições. Então engatinhar é importante sim e deve ser estimulado para o bom desenvolvimento infantil, ok? Espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal Neuro Crescer e de seguir a gente no Instagram, ok? Até mais!